Boa tarde, bom dia, boa noite, saúdo o meu irmão com a paz e a graça do nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Trago hoje mais um devocional, vamos hoje falar sobre o dia em que Deus expulsou o homem do Jardim do Éden, está registrado no livro de Gênesis, no capítulo número 3, no versículo número 24, diz assim a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 24: Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Depois que Deus expulsou o homem do jardim do Éden, Deus colocou no leste desse mesmo jardim do Éden, querubins com uma espada flamejante que se movia para guardar o caminho para a árvore da vida. Por causa da atração que nasce ou descende do desejo da carne, a mente do homem, que é representado aqui pelo homem, agora é expulso da sua condição de inocência. É, por isso está aqui registrado que Deus expulsou o homem do Jardim do Éden. Na verdade, é a mente, é, a mente do homem agora ela deixou de ser inocente, saiu daquele estado de é, estado, aquela condição de inocência original, no seu molde original, ou seja. Isto é, onde o eu superior, que é representado por Deus, que é representado por Deus dentro da nossa consciência, colocará uma sentinela ou um observador, ou seja, colocará querubins, para guardar e proteger o caminho direto para a árvore da vida. A árvore da vida é Cristo, o Filho de Deus, a árvore da vida é a palavra revelada da verdade de Deus, a, a árvore da vida é o reino de Deus, que agora só pode ser alcançado pela força. Agora que o homem está na condição de pecador, ele, para alcançar ou para chegar até a árvore da vida, ele, ele precisa, precisa, uh, precisa usar da fé precisa usar da fé, uma fé violenta, que Jesus está registrado aqui no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 12, Jesus, disse assim, que Jesus mostra, diz assim, Jesus diz assim, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Então, depois que o homem pecou, depois que o homem desobedeceu a Deus, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, eh, a sua mente original perdeu-se. Ele passou, a ter, eh, ele passou a, a ter e a estar na condição de pecador, debaixo de culpa, de medo, de vergonha. Então, para que ele entre para o reino de Deus, para que ele alcance o reino, Jesus deixa aqui no livro de Mateus capítulo 11, no versículo 12, uma dica, diz que olha, o reino dos céus é tomado à força e os que usam de força se apoderam dele. O que isso quer dizer? Ou seja, o reino de Deus precisa ser tomado agora por aqueles que mostram interesse, por aqueles que tenham vontade, por aqueles que também se dedicam em aprender os mistérios do reino. É isso que Jesus estava querendo dizer aqui, quando diz que o reino dos céus é tomado a força. E os que usam de força se apoderam dele. Não é a força física, mas é a força de vontade, é a dedicação, é o desejo dentro do teu coração de aprender os mistérios do reino de Deus os mistérios de Deus. A mente inferior do homem natural é separada da mente de Cristo que é a palavra de Deus a mente do homem natural não entende não compreende a palavra de Cristo a palavra de Deus que é Cristo a espada flamejante é um símbolo da força espiritual que é necessário para possuir ou para possuir ou obter os mistérios da vida eterna a espada flamejante é um símbolo da força espiritual dentro do homem que é necessário possuir para obter, então, o mistério da vida eterna. Querubins é, são anjos é, que Deus providencia, que o Senhor providencia para impedir que o homem, em tal estado de pecado, agora que perdoa a inocência, é, o homem está morto espiritualmente, não coma, então, da árvore da vida e viva eternamente na condição de pecador. Deus, então, coloca querubins ali para guardar o caminho para a árvore da vida, para impedir que o homem vai e coma da árvore da vida, porque na condição do pecador, comendo da árvore da vida, ele já não morre. Ele viverá para toda a eternidade, mas na condição de pecador, com sofrimentos, com doenças, é, mas nunca morre, é, é muito sofrimento, então Deus para poupar o homem, porque Deus é amor, Deus então coloca ali querubins para impedir que o homem se achegue, para que o homem é, tome da árvore da vida na condição de pecador, o homem precisa primeiro reconhecer que é pecador, se arrepender, mudar de mente, receber Cristo, como senhor e salvador da sua vida, ele então é salvo, é feito justo, agora sim está em condições de comer da árvore da vida. Agora sim está em condições de viver eternamente com Deus, na presença de Deus e na companhia também de Jesus, que é a palavra de Deus, que é o filho de Deus, que é o poder de Deus para nós. Irmãos e irmãs, fiquemos aqui hoje, com este devocional. Espero que lhe tenha ajudado, abençoado e despertado algo espiritual dentro de ti. Até mais logo, até mais amanhã. Shalom. Valeu.